Qualquer coisa a grita, é paquita Você já tá ligado, sua história não é verdadeira Arrancou o seu tênis, eu te fiz era é rasteira Eu sou real da poeira, te fude em minha bola Se você não entende, seu coco vira minha bola E adivinha, hoje vou arrancar sua mão pendurar lá na pratinha, seu coco no travesti Pra servir de exejo, punta o tempo Eu posso morrer hoje, mas sigo um com sentimento Então, deixa eu na praça, você é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 Deus transformei num coliseu. Você oh. escreveu por e do no Death Note. E o no Death Note morreu. Ele morreu. Mas ele morreu, foi de desanto. cê de acha que me seguida tentando colocar o ranto? Aê, ah, é, parceiro. O tiradentes ele falou, Tiradentes é uma quebrada que você nunca colou. Já abolhei, oh. já ganhei a batalha do Meia 5. E eu sei que aqui é o Merdag é o Daito. Você não entendeu que eu vim pra te flicar? Ganhei o meia-5 oh. e a em uma jota não tava lá. Eu Tava assim, tomando meia cinco Só que você não entrou porque você foi, perdeu pra mim. Você ganhou no meia assim, 5 não agite, sim na cadeia. A Jota é o inferno, ganhou meia, meia, meia. Uau, Uau! Uau! com essa rima, meia besta. Se fosse basquete, você não fazia meia sexta Por isso, se minha ideia é louca, MC completo, com DBC meia boca.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 só chão e depois correu do assunto ah, Eu não pujei nada não Você tá ligado, truta Olha a situação Agora eu vejo um argumento de Quem é de novo? Eu que sou político e você que lute o povo? Eu, eu de o um quê? Periferia Eles queriam o que meu Eu mandei o See Porque é. você acha que é tudo isso mesmo, mas fica tranquila pisando aqui na city. Você acha que é todo o trio? Aê, tô entrando nesse beat, mas você não sabe o pé. Então estrala aí, a frente a contar. Sem maldade, mano, eu passei dizer algo, por isso que aprendi a tirar. E mano, sem maldade eu provo que minha rima é brava. Nós de escada, bota que é logo que Quem vai limpar o resto, Salve alvo. É. Pode ser o um homem pode ser o um homem pronto, você é louco, Não adianta quem fica pra limpar. Não, você quem faz é nóis, é hip hop. É de camarada o lambança já tá no hip hop de miliano Desde os MC que paga de agressão de mulheres E os amigos passam plano Por isso mesmo que eu vou te bateram Eu sou como um padrão de vereda Você apoia a lambança Então sou ben, Chitino, bem, titilo e peguei Já tá classificado tô esperando chegar pelo estado. É. Tô esperando chegar pelo estado. Por isso que você tá de vacilação, presta atenção, cê tá esperando, eu já cheguei, eu não tenho como. dois de arca, meu mano. É quatro quinas, quatro rimas, camarada. Tá perdendo no terceiro. Passou quatro quilas, meu corpo, é pega da fila. Pega da fina da namada. Porque se você ganha, viva burguesia. Não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia. Mara, segue tranquilo, não, porque nem tem problema, cê cria, você tá lá. E vai a turma racista do garrinho Levanta de camarada, vai vendo eu apago seu farol de LED Eu sou o Pico Cazuza, exagerada, porque se afete Vai vendo o Lovando que agora eu te mato Isso daqui é um fato, olha pra mim seu novato Chama o Cazuza e nada na piscina de rato Uma Do show. namora com rap, então adulterou. rap é e falaram, que tá ligado parceira. esteira, tá com medo a minha alienta com rap, tá aqui não se resume meu dedo eu namoro com rap Você sabe que agora tá fudido. No fim seja rendido. Abriu a porta do seu quarto o freestyle. Tava deitado é comigo. É. O Oi. rap estreita com todos E eu sei muito bem disso Tudo bem, sabe que no final de tudo você que vai entender Por isso que na batida a Levinsky aqui é que vai te bater Você fala muito parceiro, só que sua rima é triste Todos aqui já tentaram com o rap Pergunta se a Levinsky foi aqui ou ver. Da Tá é muito fácil não. Se fizer te mostrar que ser humano é frágil Saber por que eu escuto Com você eu não te escuto Mas Soca fogo e barrete soca pronto Ele me chamou de corpo Me chamou de raspultia E vem direto pra aldeia Qual é a sensação? Você não pode me vencer Porque você não trouxe seu irmão de matar baleia oh, oh, oh. Tá ligado? Eu mato a baleia no improvisado Meu mano tá ligado a rima alustina E Rasputia tá no carro Tu queres apertar a essa rima é fraca, eu juro que eu ouvi Eu vou apertar a buzina porque eu atropelo o Johnny Passa em cima de você, calha o black bim, bim. Para de tá me que com o Johnny se alucina Quem quer atropelar, aperta a buzina Meu mano tá ligado, deixa eu te picar Se eu atropelar você, o meu carro vai voar por isso eu brinquei mais de o formato de bola Eu posso pra você, eu posso quebrar você e o seu carro Me chama de quebrar bola Ah, você não é o um quebra bola Sabe meu mano, você vai ficar na história Você falou que é bola, meu mano não tem coito Porque agora eu vou e caçar pra essa bola 8 Ele vai caçar pra bola 8, eu acho que não Porque você não rima aqui comigo, você não é meu inimigo Vem e caçar pra bola 8, tá nascido de um Para de graça eu te mato aqui na praça Vai sair com a perna torta E você que comeu a bola Tá achando cara era ovo de codor Ovo de codorna, o que que tem a ver Essa rima é muito clichê Porque você sai do choro Pra ganhar de mim Melhor você procurar a dança dos ovos de ouro Para de graça Sabe que eu te arrebento nessa praça Já perdeu? E o que te resta é ir pra casa chorar E fritar um ovo nessa testa oh, A canção é de